Nossa língua, nós, nossa língua Boa noite! No Nossa Língua Portuguesa de hoje O cineasta Hugo Giorgetti Que está lançando seu quarto longa-metragem O filme Boleiros Era uma vez o futebol O filme não fala de bolo não, fala de bola Fala de futebol com histórias interessantíssimas E nós vamos conversar com ele sobre isso Ainda no programa de hoje você vai ter o canto de Dijavan. Eu não sei se vem de Deus, o ficar azul. Uma letra de Vitor Martins e música de Ivan Lins. Vem me buscar, vem me seduzir, que estou pronto para ir. E eu volto daqui a pouquinho nossa língua portuguesa nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa nossa, nossa, nossa língua nossa língua nossa, nossa língua portuguesa nossa língua língua nossa língua nós nossa língua portuguesa. portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nós, nossa língua. Oh, bola na de futebol. Hugo Jorgetti, diretor e roteirista do filme Boleiros. Era uma vez o futebol, filme que estreou dia 24 de abril. Esse é o quarto longa-metragem. Nós vamos falar com ele sobre Futebol, que é o assunto do seu filme. Aliás, eu gostaria que você começasse explicando o porquê do subtítulo Boleiros era uma vez o futebol. Bom, o subtítulo se explica pelo título. Boleiros não é uma palavra fácil de se identificar. É uma gíria, é uma gíria interna de, de jogadores de futebol, então eu suponho que as pessoas em geral possam fazer algum tipo de confusão. Na verdade, boleiro significa a pessoa que joga a bola profissionalmente, é quase isso, né? Mas eu, prudentemente, eu resolvi botar um subtítulo para evitar qualquer outra interpretação. Senão alguém pode, pode pensar, é um filme sobre bolos, não é? Sobre bolos, sobre bola de corrupção. Né? É. Eu já ouvi é. milhares de... Milhares de interpretações. É... Né? Agora, eu me lembro de uma cena, eu na Rua Javari, na memorável hum. e antológica Rua Javari, eu torço para o Juventus, meu time do coração. Né? Parabéns. De, parabéns. <risos> Mais para pêsames atualmente. E eu me lembro de uma conversa, um, um jogo do Juventus com o Guarani, o Juventus ia estrear quatro gols grandes jogadores que vinham do Palmeiras, e o Juventus perdeu. Né? Aí eu, eu presenciei o um encontro de um jogador do Guarani com um jogador do Juventus, e ele disse, eh, é assim mesmo, bola é assim mesmo, né? bola é assim mesmo. Aí o outro disse, é, eh, vida de boleiro é fogo. E aí eu descobri que, para o jogador de futebol, eh, boleiro é quem joga futebol. Né? É, é profissional. Exatamente. É o profissional. A, A ele... gente filmou no Juventus, aliás, em um dos ah. episódios do filme, é no Juventus, se fala do Juventus. É, e... que é o, a grande equipe da Moca. É, que aliás devia ser, o Juventus, eu acho que ele devia ser colocado na primeira divisão eternamente, por dentro de, de, né? de conquista. né? de né? conquista, tá bom. Vamos falar do filme? Como é então, que é o filme? Então, o filme é, são alguns jogadores de futebol que se reúnem no fim de tarde, num bar de São Paulo, como existe mesmo, e são ex-jogadores, ex-grandes jogadores e falam de futebol, que é o assunto que ocupou a vida deles. E na medida que eles vão falando, eles vão se referindo a casos, a coisas, a acontecimentos, e o filme ilustra esses acontecimentos. Então, na verdade, são, são, sete, são seis episódios interligados por essa conversa de bar. Todo mundo alegre! Viu? Ah, a gente tava lembrando a história do Virgílio. Virgílio? Ah, o Virgílio. Vou com ele hoje: tá num bagaço. Né? <risos> a história do pênalti. <risos> porra, só eu que não lembro essa porra desse pênalti. Ponêis logo no meio que está só, descoberto para rara pelota ao outro que está solo, vale? brincadeira, brincadeira. Mas saquei também de um moleque que tinha sangue ruim, porque na primeira trombada que tomou já partiu pra dentro. Ô mano, sem encostar de novo eu vou matar você. Morou? Seu bunda mole, charopão. Calma meu. Vou cortar a tua cabeça fora e vou chutando ela até o gol. Tá sabendo? E, e, e que tratamento você deu à questão da linguagem nesse nesse filme, especificamente no que diz respeito à caracterização do jogador, a, a diferença entre a linguagem do jogador e a linguagem de quem trata do futebol, clube esportivo, essa coisa toda. Como é que é? É ah, um filme que que fala, de, que trata do futebol. Ele tem que se mover em várias instâncias de linguagem, né? Eu procurei uma linguagem que fosse ao mesmo tempo fiel ao que o jogador fala, mas ao mesmo tempo compreensível, porque tem muita gíria que é, é basicamente técnica, do futebol. E, eu, e esse filme não é pra, só para pessoas que amam o futebol, é um filme, porque é um filme sobre beleza, é um filme sobre jogadores, portanto é um filme sobre seres humanos. Se a pessoa não gostar de futebol, ela pode assistir o filme e gostar do filme ainda assim. Então eu não, fiz uma, não, não usei um linguajar é profundamente técnico, uma, uma gíria muito complicada. É uma gira extremamente popular, eles usam um linguajar, assim, muito criativo, né, que é, eu acho que essa linguagem popular é muito viva, muito criativa. E ao mesmo tempo eu estou usando pessoas que, essas, essas profissões em, em volta de futebol como cronistas e tal, que tem outro tipo de linguajar, né, é um então, cronista esportivo que tenta incorporar... Alguma coisa da linguagem erudita, um pouco do offside inglês. E ao mesmo tempo, ele também é vítima do, do contato com o jogador, ele é obrigado a usar o linguajar do jogador. Então, é uma mistura interessante. Aliás, essa, esse ponto eu acho interessante. Nós vamos desenvolver melhor essa conversa daqui a pouco. Eu vou interromper. No próximo bloco, eu vou falar sobre os diminutivos. E depois eu volto a conversar com o Hugo Giorgetti. Papai não está Vai fazer exames É azia, doutor Mas eu já estou providenciando uma colherzinha de gastran. Deixa eu ver. Não se assuste não, é Cultura mesmo É um comercial que nos foi cedido Para que você visse aí a questão do diminutivo Colherzinha Diminutivo de colher, colherzinha Só que no dia a dia a gente gosta de falar uma colherinha Parece até mais afetivo, não é? E um bar? Você diria um barinho ou um barzinho? É mais provável que diga um barzinho. Quando o substantivo termina em R, a tendência é que se faça o diminutivo com o acréscimo de Zinho. Então, colher, colherzinha. Colherinha em linguagem familiar, tudo bem, mas gramaticalmente mesmo seria colherzinha. E por falar em diminutivo, que tal ouvir um pouquinho o Roberto Carlos e prestar atenção no diminutivo que ele usa? Vamos lá. Cantou dele e de Erasmo Carlos, coisa bonita, música feita para as pessoas que são, digamos assim, gordinhas. E quando se diz gordinho, gordinha, usa-se o diminutivo, diminutivo de um adjetivo. Claro que esse diminutivo tem valor afetivo, não é? Gordinho é uma coisa um pouco mais delicada do que dizer gordão, né? Que é o aumentativo. O diminutivo aí não tem necessariamente a ideia do tamanho, e sim a ideia de uma coisa um pouco mais delicada, um pouco mais suave, um pouco mais afetiva, como fez o Roberto na palavra quilinho. Um Quilinho. Na verdade, não pode haver um quilo menor do que outro quilo. Veja você, ao pé da letra é absurdo isso. Ao pé da letra. Por quê? Porque o quilo é quilo. Nem mais, nem menos. Afetivamente, o diminutivo é usado para isso. Um quilinho. Claro que o diminutivo tem, então, valor afetivo. Traço muito comum na língua. Como vai acontecer também numa outra letra que o Djavan vai mostrar para a gente. Veja lá. Até o sol nascer, o tá mar é lindo E mando assim, sede, cedo Corre e vai dizer pro meu benzinho E dizer assim o amor Javan cantou para a gente Azul, belíssima canção. E nessa letra ele usa e abusa do diminutivo, do diminutivo afetivo. Não é? Com as cores, por exemplo, ele fala amarelinho, não é? azulzinho. É claro o traço afetivo do diminutivo nesse caso. Faz também com advérbio, cedo, ele fala cedinho, cedinho. Também com adjetivo manso, mansinho. É isso, o diminutivo deve ser encarado... De duas formas, o valor específico que ele tem, que é tamanho pequeno, diminutivo, diminui, não é? Como o nome já diz, e os outros valores, às vezes o valor afetivo, mas nem sempre. Às vezes, quando você fala, por exemplo, um homenzinho, nem sempre esse homenzinho é pequeno. Às vezes, você quer dizer homenzinho não com a intenção de criar relação de afeto, não. Às vezes, a intenção é de esculhambar mesmo. Um homenzinho para dizer, é né, uma pessoa insignificante. Então, eu repito, são vários os valores do diminutivo. Um deles é o tamanho propriamente dito. Outro valor, afeto, linguagem afetiva. E tantos outros valores que você pode descobrir no uso diário. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Nós voltamos a conversar com o cineasta, diretor, Hugo Giorgetti, que está com um filme interessante aí na, na, na, no circuito, né? Está nos, nos cinemas todos aí, em grande circuito, como é que é? São Paulo e Curitiba, por enquanto, Rio de Janeiro, alguns dias, daqui a alguns dias. O, o filme é Boleiros... Era uma vez o futebol. É bom dizer o seguinte, que esse filme faz parte do PIC TV. O que, que é o PIC TV? Programa de Integração Cinema TV. É uma coprodução da TV Cultura e da Secretaria Estadual de Cultura. Aliás, esse programa tem mais 35 filmes em andamento. É verdade, né? é verdade. Isso é uma coisa interessante, né? Depois de tanto tempo com ausência de dinheiro, ausência de tudo para o cinema, né? É, for fora o fato de ser a primeira vez que a televisão se associa ao cinema no Brasil. Eu nunca vi isso antes. É uma coisa pioneira, nova. É, é. a primeira vez que uma televisão entra em coprodução. Isso em outros lugares é tão comum. Na Itália, por exemplo, a Rai faz isso com uma frequência bom, absurda, né? É, é vital. Sem é. a Rai, sem a televisão francesa, o cinema francês é. e italiano teria, teria, é. já, já estar extinto. Puxa vida, que bom. Tomara que que isso seja um, um pontapé já na história de é futebol, um pontapé inicial de uma, de uma grande sequência. Mas nós falávamos da, da, da história da linguagem do jogador de futebol, do cronista, e eu gostaria que você abordasse isso, como é essa linguagem do jogador, diante da televisão, diante das câmeras, por exemplo, e lá, entre eles, como é que é isso? É, é muito estranho, o, o microfone, parece que ele requer, ele, ele exige um linguajar, é, ou erudito, ou pseudo-erudito, supostamente erudito. Então, toda pessoa que está diante do microfone, ela faz, na verdade, ela está cumprindo um papel. O jogador de futebol, quando você encontra com ele, ou quando você vê ele jogando, ele tem uma linguagem riquíssima. São gírias fantásticas, são coisas inovativas, coisas criativas. Quando ele se põe diante do microfone, ele, ele se sente compelido a, a falar... A ser quadrado, né? A, é, é, e falar corretamente. Dez séries maiores, né? É. E, e o próprio bolista também, no certo sentido. O que acho que incita o jogador é a atitude do, do crítico de futebol, que também tem fazer isso. Mas antes de falar do vamos falar. Da, você citou aí a, a, a riqueza dessa linguagem do, do, do jogador. Vamos, vamos, vamos dar exemplos que você tem aí filtrado nesse, nesse seu trabalho. Eu não, eu não de, de cabeça assim, eu não conseguia te, te, te dar nenhum exemplo maior, mas é, o, o próprio, a própria gira Boleiros, eu, é. eu acho uma coisa extremamente criativa, né? É, por exemplo, no futebol existe a famosa igrejinha, né? É, claro. O que, que é a igrejinha? Vamos explicar ah, aqui para o telespectador. É, é uma coisa boa, boa na sociedade inteira, é um grupo de jogadores que se fecha em torno de si mesmo, né? É a industrial tech exatamente exatamente é. para é, ver técnico é, para proteger né é. Evidentemente, né é verdade e assim vai mil mil expressões e agora vamos falar do, do cronista você falou que o cronista é, é tem essa postura de isso hoje em dia está mudando né porque o cronista mais antigo era, digamos, mais formal, é bem mais formal, né? É e eu devo dizer a você que até gosto mais do, do mais antigo, porque ele era mais preocupado em informar de forma mais sintética, de forma mais, digamos, discreta, né? De forma mais sóbria, né? Acho que a palavra é essa, sóbria. É. E hoje em dia existe muita gente preocupada em, em fazer certos rodeios, né? É, e e é... acaba, não sei, um pouco fora do básico. É né? O que eu acho é que atualmente é uma preocupação do, do sujeito ser singular, ele quer ser... Um, um, absolutamente único, então ele inventa um linguajar, ele tenta inventar uma personalidade para ele, um linguajar, tem uma terminologia, às vezes esquisitíssima, né? para não se assemelhar com o um outro narrador. Acho que antigamente era mais uma questão de voz, as vozes eram diferentes, as posturas diferentes, mas se falava de uma maneira mais uniforme, né? É. Agora você vê as pessoas falando coisas ah, incríveis, e criando, o, só para citar o caso assim, não, não incrível, mas até um excelente narrador, o Silvio Luiz, ele chegou a patentear. Ele, ele patenteou ele, é, algumas ele patenteou expressões algumas dele. Expressões, né? é? Ah, isso demonstra que ponto chega a essa. Digamos, competição, é. ou sei lá... É, e a tentativa de preservar um, um tipo todo particular, todo especial, né? né é verdade. E você fez também é, pro propaganda, você trabalha mais de 20 anos com filme publicitário. É. é como é que é essa coisa da, de conciliar as duas linguagens, como é que é essa... Eu não, não tenho os maiores problemas. A, a, a linguagem da publicidade... Do, do comercial, é uma, é uma linguagem extremamente caudatória, da moda vigente. O, a publicidade, eu acho que, ao contrário dela inventar, ela está sempre, ela sempre, ela sempre a reboque. sai uma tendência Não é ela que dita. Não é ela que dita, é. ao contrário. Sai alguma coisa da sociedade, ela se apropria imediatamente e divulga isso. É claro que ela divulga. É. Mas ela está atenta aos modismos. Então, no comercial, se você, você, você Sai uma gíria jovem, 15 dias depois ela está incorporada no comercial, alguém... pá! É. Então, a, a propaganda é isso, ela, ela é extremamente caudatária de, de, de manifestações sociais, ali, e sobretudo na linguagem, né? e sobretudo no jovem, porque você, os produtos de 90% são consumidos por jovens que você vê na televisão, basicamente é uma propaganda para jovem, né? Então, é uma atenção muito grande para como é que eles falam, e incorporar imediatamente isso. Nós vamos voltar a falar disso eh, daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo e depois eu volto a conversar com o cineasta Hugo Giorgetti. Nossa língua, nós, nossa língua. Eu volto para o último bloco. Uh, com o cineasta Hugo Giorgetti, que é diretor roteirista do filme Boleiros, Era Uma Vez, o futebol, o filme que estreou dia 24 de abril, nós vamos falar mais um pouquinho do filme já já, mas antes, no, no bloco anterior, nós falamos do jovem, da linguagem do jovem, da propaganda, né? como é que vai ser o jovem uh, uh, uh, nesse filme, como é que ele vai entender esse filme, como é que ele vai ser, digamos, pinçado aí pelo... Bom, o primeiro grande público de cinema hoje é o jovem, estatisticamente. É. Uh, Sim. Então você tem que se preocupar com isso mesmo. Eu acho que vai bem, porque o futebol é uma coisa incorporada ao cotidiano de, da maioria dos jovens. Mesmo que o interesse pelo futebol tenha diminuído em determinadas classes sociais, ainda assim é muito grande, é muito grande. Eu acho que não... Não vai ter o menor problema. É, eu lembro que houve uma época em que se tentou de todo jeito é, trocar o futebol pelo vôlei. Não sei se você se é lembra verdade, disso. É né? E não deu certo, né não deu certo porque o vôlei não tem de jeito nenhum a mesma capacidade de produção ah, é. do, do futebol. Né? O vôlei é. acontece nas Olimpíadas, na, naquela Liga Mundial e não sei o que. O futebol é todo dia. Aí. É. O jovem deu até uma debandada. Né? Do, do, do futebol nesse período Mas parece que, que voltou né Eu estou vendo a garotada aí é. que... E depois o filme ele, 80% do filme é muito irreverente muito, Quase debochado O que é o futebol? É. Tem uma parte que não é Porque a carreira também tem um final Geralmente melancólica, etc Mas normalmente o filme ele vai, vai pegar bem o jovem por esse lado, extremamente reverente dele. né? E, e o filme tem, você falou de, de ser humano, o boleiro, ser humano, o filme hum. tem esse apelo uh, para mostrar essa, essa digamos uh, ascensão e, e queda do, do, do futebolista, porque o, o mundo do futebol, você há de comigo, é um mundo canalha, né? Claro. É um mundo extremamente canalha, porque o, o, o cidadão que hoje é, é, é, é Deus, né? Amanhã é o diabo, tranquilamente, e não precisa muito, né? Ele tem esse lado... Tem, eu, eu, aliás, é o único lado que interessa pra, pra mim. O, a, o jogo, propriamente, é sempre na televisão, eu não posso competir com a televisão, aliás, não, não teria nem sentido fazer isso. O filme é sobre, sobre os jogadores mesmo, sobre o que se passa com ele. Eu procurei fazer uma coisa que não abordasse o, as, aspectos que eu acho que devia ser de, de, ou de jornalismo investigativo ou de polícia mesmo, doping, isso eu não abordei. Eu peguei mais o, o poema do futebol, essa, essa coisa, a decadência do, do, do astro, enfim, esse tipo de coisa. Porque eu acho que no fundo, mais, mais do que canal, era um pouco melancólico o Também, fato de né? que uma carreira Também. que está terminando aos 30 anos... É. Quando todas as carreiras estão começando, né? Muitos deles entram em depressão, você vê o caso do, do, do Reinaldo, do é Atlético Mineiro, que é, um, é uma coisa que me corta o coração, porque ele era um, um menino de ouro, né? Um de, ídolo de Belo Horizonte e é. tal. E um rapaz esclarecido, um rapaz de é. boa alma, de boa índole, né? E passou por uma situação, nós torcemos para que ele realmente saia disso. Os atores do filme, você conta com um time de primeira, né? É, um com um time time com o time de primeiro, primeira Falar em futebol, é um time. É. <risos> Exatamente. O, o Lima Duarte, o Otávio Augusto, o Flávio Miliarte, o Cássio Gabos Mendes, a Denise Fraga, a Marisa Otti. Bom, você vê pelas mulheres que não é um filme que se sinja campo, ele não tá, ele, é. ele fala de, de, de coisas extra campo, né, e aliás, principalmente, é sobre isso, né. E, aliás, desses que você citou, eu sei que o Lima Duarte tem ligação com futebol, o Lima muito? Duarte é ligado ao departamento de marketing do São Paulo, uhum. né? o Cássio Gabus Mendes é palmeirense, né, São é? Paulo também. São, São Paulino, também. é o dele? quem? São Paulino. Eu não sei quem é, ele, ele é São Paulino, é. com certeza. é. E quem mais? Tem algum de outro? O Otávio Augusto é palmeirense, palmeirense. histórico. Ah, né? é? O, o Adriano Stuart, que é um corintiano também é histórico. O Adriano é filho do Do Walter é Stuart. Está muito bem no filme dele. É? Sim. Puxa vida, parabéns pelo time, só pelo, pelo time que você reuniu. Uma, uma, uma última coisinha, nós falamos aqui, antes de, de começar a entrevista, de uma coisa que, que me fascina e que me deixa, de certa forma, até em, intrigado. O futebol é essa coisa meio mundo cão, né, com essa história do, da ascensão e queda, é, quem hoje é ídolo, amanhã não é, esse negócio todo. E desperta, apesar de ser esse mundo cão, desperta grande interesse é, é, na área, digamos, intelectual. Muito poeta gosta de futebol, muito escritor gosta de futebol, muito cineasta gosta de futebol. Há exemplos históricos, o Camus, que ganhou o Nobel de Literatura, era técnico de futebol, e o João Cabral de Melo Neto... O e Pasolini, o Pasolini... a é, Paulo Pasolini, né? ser, é. Como é que é que esse negócio desse fascínio por essa coisa tão... Né? Bom, eu, eu, não, eu, não, não, eu não vou me atrever a tentar uma explicação, é. eu, eu, dos estrangeiros eu não sei, dos brasileiros é. o que eu acho é o seguinte, é uma das poucas coisas que a gente faz muito bem no Brasil, certo. é uma das poucas coisas que a gente é superior mesmo, a gente certo. tem uma escola de futebol, tem uma tradição de futebol, é. eu acho que isso é, atinge a camada, inclusive os intelectuais, tenho impressão certo. que é uma das poucas coisas em que você se sente orgulhoso por participar de, né, de, né, de, de alguma maneira do futebol. E exemplo. esses que retratam isso é, é, fazem no, de maneira maravilhosa. O João Cabral de Neto é tem verdade. um poema chamado Ademir da Guia, é uma obra-prima. É né? é tem um é outro poema chamado o Torcedor do América, que não deve ser o América do Trajano, do nosso Trajano aqui, América do Rio de Janeiro, <risos> deve ser o América de Recife, time pelo qual ele jogou, né? que é também uma obra-prima. Né? E outros, o Drummond escreveu várias é, vezes sobre futebol. E é tal, verdade, né? É, é interessante. Então é isso. Fica o convite para que você vá assistir ao filme Boleiros, Era... Uma vez o futebol e eu agradeço a você pela presença Muito obrigado. a gente aprende na escola algumas coisas esquisitas por exemplo você se lembra daquela história de substantivo concreto e substantivo abstrato lembra aquela coisa de concreto a gente pega a gente pode pegar abstrato a gente não pode pegar lembra essa história essa história é simplesmente horrorosa a Pague isso da sua cabeça, fulmine isso da sua cabeça, não é nada disso, nada disso, concreto a gente pega, abstrato não pega, concreto põe a mão, abstrato não põe a mão, pode esquecer, não é nada disso. Uma das possibilidades do abstrato é indicar nome de qualidade, nome de qualidade, nome de qualidade. Eu quero que você preste atenção numa letra do Vitor Martins com música do Ivan Lins. E quero que veja aí alguns adjetivos dos quais a gente vai tirar os nomes das respectivas qualidades Para fazer um tipo de substantivo abstrato Descubra esses adjetivos na canção que o Ivan vai cantar para a gente, vamos lá Vem afastar as assombrações, arejar meus porões. Vem acalmar os meus vendavais Meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz Cada vez mais capaz De acreditar que ainda posso tentar continuar essa obra-prima de Ivan Lins e Vitor Martins, chamada Amor, muito bonita, né? Muito bonita, o Vitor, autor da letra, sempre inspiradíssimo, escreveu aí, capaz, escreveu audaz. Tanto capaz quanto audaz funcionam aqui como adjetivos. Desses adjetivos saem os respectivos substantivos que dão nome às qualidades. Quem é audaz tem que qualidade? A qualidade chamada audácia. E quem é capaz tem que... Qualidade, a qualidade chamada capacidade. Audácia e capacidade são dois substantivos abstratos, substantivos que dão o nome à qualidade. O abstrato dá nome à qualidade, dá nome a estado, tristeza, por exemplo, é um substantivo abstrato, dá nome à ação, o ato de, todo substantivo que indica o ato de, é substantivo abstrato. Então vamos esquecer essa coisa de pegar, não pegar, pôr a mão, não pôr a mão, é material, não é material, nada disso. Abstrato dá nome à ação, a estado, a qualidade, por exemplo, né, entre outros valores. E eu repito aqui, de audaz, audácia e de capaz, capacidade. Substantivos abstratos. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa, nossa, nossa língua, nossa, nossa, língua. Nossa, nossa, nossa língua portuguesa é muito... É muito... É muito... É muito...